Fala pessoal, bem-vindos à Taverna. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês alguns dos principais comandos que tem em Skyrim, apesar de ter vários. Tem uns que eu considero bastante úteis e que podem ajudar vocês sem perder aquela vontade de jogar Skyrim. Então bora para o vídeo. O primeiro dos comandos que eu vou trazer para vocês aqui é o TGM. TGM não é nada mais nada menos do que o God Mode. Você pode fazer o que você quiser, você não vai perder vida, você pode batalhar, você pode soltar quantas magias você quiser, nada vai acontecer com você. Muito pelo contrário, você pode apanhar aqui à vontade, serve para você fazer o que você quiser. Testa, você não tem estamina ilimitada, vida ilimitada, tudo isso à vontade para você brincar no jogo. Um outro comando diferente que tem é o Team. Primeiro vamos desativar o TGM, pronto, e vamos ativar o Tim. O Tim, você fica imortal. O legal do Tim é que você pode testar como é que funciona a questão de golpes, danos, tudo isso você pode, pode testar. Então, você, você vai perder vida dessa vez, mas de, de certa forma você não vai morrer. Você vai ficar com vida 1, mas você não morre. Então... Você quer testar ali um conjunto de magias para você e tudo mais, isso ajuda demais, né? Dá para você fazer uns testes bem legais. Tem um outro comando que eu acho bem interessante, porque o Skyrim, quando você vem aqui em salvar o jogo, ele não deixa você personalizar o seu jogo, você tem que salvar do jeito que ele quer que você salve, com o nome que ele vai pré-definir. Então existe um comando que chama o seguinte: save game espaço e você digita o nome que você quiser por exemplo teste dá um enter acabou já está salvo o jogo aí o diferencial aqui é o seguinte gente quando você vem aqui em carregar ele não vai aparecer aqui ele vai aparecer se aperta o t de seleção de personagem você vai em todas as partidas ele aparece aqui certo então pronto agora dá para você personalizar o seu save a única diferença é que ele não vai estar é, vinculado ao seu personagem. Ele vai estar ali na tela de todos os saves. Para o próximo comando, a minha dica é a seguinte. Quando você começa uma nova partida de Skyrim, o chato gente, é você ficar, às vezes, tendo que descobrir alguns, algumas localidades. Como, por exemplo, quando você vai lá na Garganta do Mundo, aqui em High Hogatar, é chato demais esse caminho que você tem que ficar percorrendo até chegar lá em cima Então um jeito fácil de você resolver isso vai ser o seguinte Você vai abrir aqui e vai digitar TMM espaço 1 Espera aí gente, deixa eu desativar o caps lock TMM 1 Pronto, acabou Todos os marcadores do mapa agora vão estar disponíveis para você vocês podem ver que eu tenho todos os marcadores disponíveis aparecendo para mim. Tudo que é explorável do jogo vai estar aqui aberto para você fazer o que você quiser. Tem um comando aqui, que esse eu acho bem legal para quem quer fazer ma mago. Você vai digitar PSB. Pronto. Você vai ganhar acesso, gente, a todas as magias possíveis do jogo. Então você vem aqui, se quiser testar, né, gente, é, magias de conjuração, de alteração, destruição, todas elas, com esse, com esse código, você disponibiliza. O mesmo acontece para os Shouts, mas os Shouts você, vão ter que, você vai ter que é, desbloquear com é, as almas de dragão, tá? Mas tem um jeito fácil de você isso, fazer isso. Vamos, e, e aí a gente já entra no pra, na próxima dica. O que, que você vai digitar? Deixa eu só fechar esse menu, porque aí vocês conseguem enxergar melhor. Player. Isso aqui você vai adicionar as almas de dragão. Ponto. Force. AV. Espaço. Dragon. Souls. Souls espaço o número de Dragon Souls que você quer, por exemplo, 30, quero 30 Dragon Souls, acabou, você já vai ficar com 30 Dragon Souls aqui, ó, tá vendo aqui no cantinho, 30 almas de dragão, aí você pode desbloquear do jeito que você quiser, tá vendo, acabou, tá desbloqueado aqui em cima, ó, eu desbloqueando mais, ó, eu já sei todas as, as palavras aqui, todos os shouts, com todas as palavras, pronto, não tem mais o que ficar sofrendo aí. Mas só lembrando, tá, gente? As dicas que eu tô dando aqui é pra, pra se você quiser testar, é para você fazer o que você quiser. O próximo aqui, comando, vai ser o seguinte. Uma sala de testes onde tem todos os itens do Skyrim. Qual que é o, o código? Você vai digitar coque, espaço, a smoke. Smoke. Pronto a gente vai para uma sala de teste pronto gente a gente está na sala de testes aí agora a gente pode pegar todos os itens possíveis tá vendo que você entra aqui ó tem todos os itens das DLCs aqui do outro lado aqui nessa outra sala você tem os itens aqui ó nesses armários todos os feitiços livros de habilidade os livros do jogo <risos> pra quem quer ler, fazer uma lore aí, Legal, né? Por exemplo, aqui, ó E eles estão todos aqui, ó Tá vendo? Volume 6, volume 9 Volume 12, tudo bonitinho Tudo alinhadinho Aqui pra você ler Roupas, joias, armaduras Tá vendo? Tem tudo, gente, tudo Você vê nessa salinha aqui, ó Você tem mais aqui também, ó Aqui eu acho que é de, da DLC Downguard, exatamente aqui, ó Itens diversos Todas as armas e armaduras aqui, ó Tá vendo? Então, um detalhe é o seguinte, gente O que que acontece? Quando você tenta sair desse local Você não vai conseguir, tá vendo? Você não consegue que que... Aí eu vou te mandar para um novo comando Você vai digitar aqui, ó coque E o nome do lugar White Run Pronto Aí você consegue sair dessa salinha. Mas é super útil, né, gente? Pra você quer testar, ver, ver os itens, ver... Você pode testar ali também, forjar os itens. Tudo, tudo isso você consegue ver dentro daquela salinha. Agora, um dos mais interessantes que eu acho vai ser esse aqui que eu vou mostrar pra vocês. Esse você vai poder mudar todo o seu personagem... Então você tem aqui ó show race menu por exemplo você criou seu personagem mas você não sei lá assim se por algum motivo você enjoou dele é só você digitar esse comando você muda tudo aqui ó raça o é tudo tá gente quando você der concluir você quando você der aceitar aqui ele você já pode até mudar o nome tá então bem útil, bem legal, para quem não quer começar do zero, aquela coisa toda isso aqui ajuda demais, né? fica bem mais fácil de você começar um novo jogo, né? e por aí vai, você não precisa começar do zero um dragão brincando aqui perto da gente aqui <risos> bom, gente, eu quis trazer esse vídeo rápido e agora eu vou trazer para vocês só mais um detalhezinho que vocês vão adorar Bom, gente, como um último bônus aqui Um comando bônus é O claro. que, que nós vamos fazer? <risos> Olha isso aqui Você vai habilitar o console Você vai clicar no NPC que você quer Tá vendo que tá aparecendo aqui um código aqui? Quer dizer que eu selecionei o Nazim aqui O que, que você vai fazer? Sex Change Pronto aí Que delícia A gente se vinga do Nazinho com gosto Pronto, <risos> Mas, gente, eu espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo, essas dicas, não se esqueçam aqui de comentar quais outros que vocês gostariam de ver por aqui, e não deixa também, gente, se eu ajudei de alguma forma, se inscrevam aí no canal, deem uma força e valorize o trabalho que é feito aqui para vocês com bastante cuidado e atenção, tá bom? Um grande abraço para vocês, pessoal.